Tá? Então, uh, esse tipo de, de aplicações financeiras, quem tem que guardar o custo é o contribuinte, e não a instituição financeira. <risos>